Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para você como criar o seu passaporte. Se você já fez a sua matrícula em cursos de graduação ou de pós-graduação, Lato Senso e Estrito Senso, você já pode criar o seu passaporte e ter acesso a todos os sistemas da UFMS. Para você acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, você precisa desse passaporte. Então vamos lá. Acesse passaporte.fms.br e clique nesse botão verde Criar meu passaporte. Você vai colocar dois dados importantes aqui, o seu CPF e a sua data de nascimento. E vai clicar em Buscar. Quando você clicar em Buscar, você vai, o sistema vai retornar para você com os seus dados Inclusive, o um endereço de e-mail que você cadastrou no ato da sua matrícula. Você vai seguir esses passos, vai ativar a sua conta, criar uma senha e com essa senha e esse login do seu passaporte, você vai poder acessar o ambiente virtual de aprendizagem, que é o Moodle. O ambiente virtual você acessa pelo endereço ava.fms.br e você vai escolher sempre esse ambiente da esquerda, que é o Moodle Ensino, Graduação e Pós-Graduação, Presencial e EAD. Clicando aqui, você vai para a página de login e vai colocar, então, o seu passaporte, que normalmente é o nome, ponto, sobrenome, mas podem ter configurações diferentes, e a sua senha. Quando você clicar em Acessar, se houver já alguma turma vinculada com o seu nome, você vai conseguir visualizar aqui no seu painel. Clique em painel e aqui vão aparecer os cursos que você está vinculado.